E o que eu vi com preocupação, deputado João Cardoso, foi a fala do governador Ibanez ameaçando os policiais militares a utilizar o regulamento contra os policiais militares. E essa é uma fala que nos preocupa, porque eu sou de uma categoria do Distrito Federal, eu sou especialista socioeducativo, se o governador ameaça a polícia militar a usar o regulamento contra a polícia, que quer reivindicar os seus direitos salariais, imagina o que vai fazer, deputado Chico, com as greves dos trabalhadores do Distrito Federal. A relação salarial das polícias no Distrito Federal, esse é um debate que é de toda a sociedade, não é um debate só das polícias, porque as polícias elas garantem a segurança pública de todo mundo. Muita gente acha que o debate sobre as polícias é um debate das corporações, e não é. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil, elas servem à sociedade do Distrito Federal, então toda a sociedade tem que debater tanto o papel das polícias, e da segurança pública, quanto, além de debater o papel, debater essa questão que está colocada hoje, que nós vemos com muita preocupação. Imagina o que vai fazer, deputado Chico, com as greves dos trabalhadores do Distrito Federal, com os professores, com os servidores da saúde. Tem a terceira parcela dos servidores que está em lei, lá do governo Agnello, que não foi paga aos servidores pelo governo Hollenberg. Não temos nem estimativa de pagamento dessa parcela pelo governo pelo governo ibanês e como é que os trabalhadores vão ser tratados nessa condição então essa é uma preocupação que nós temos a gente sabe que o regulamento ao qual o governador se referiu é um regulamento retrógrado é um regulamento que pune de forma excessiva o policial militar é um regulamento lá do exército brasileiro que precisa ser modernizado inclusive porque especialmente os praças são os que mais sofrem com esse regulamento da polícia, eu falo isso e muita gente estranha, deputado Arlete, mas um deputado do PSOL falando da polícia militar, eu falo porque lá no Rio de Janeiro, a Comissão de Direitos Humanos da Alerje atende os policiais militares, porque estão em péssimas condições de trabalho nos batalhões do Rio de Janeiro, porque morrem muito em combate, e quem atende as famílias e presta auxílio é a Comissão de Direitos Humanos da Alerge, que o PSOL está à frente, antes com o deputado Marcelo Freixo, e agora com a deputada Renata, à frente da comissão, então, nós achamos que, óbvio, existem diferenças, e o debate é profundo sobre a concepção das polícias e da segurança pública, mas nós não achamos que o governador tem o direito de tratar o trabalhador do Distrito Federal, servidor do Distrito Federal, dessa forma, e ameaçando com o regulamento. Eu acho que os profissionais da polícia militar, os policiais, eles têm que ter o direito de reivindicar melhorias salariais. E gerar essa instabilidade entre as polícias do Distrito Federal, que o governador hoje está gerando, é um problema para a segurança pública do DF, de alguma forma. É necessário que se abra um diálogo, e essa é uma preocupação nossa. Nós queremos debater a segurança pública de forma global e nós queremos também debater o direito, inclusive da polícia, de colocar suas questões na mesa. Tem que ter esse direito. então Eu acho que a fala do governador foi infeliz quando ele coloca o regulamento né, contra os policiais, quase uma ameaça de uso do regulamento contra a polícia militar, que está agora colocando a sua insatisfação em relação à diferença salarial prevista com a polícia civil. Porque o fato que está colocado hoje é que vai ter uma diferença salarial. Ele já apresentou uma proposta para a polícia civil, que já foi acordada com a polícia civil, que já foi enviada para o governo federal, e ainda não apresentou nenhuma proposta para a polícia militar. Então, a minha pergunta é, quais serão as próximas ameaças com as outras classes do Distrito Federal, de servidores públicos? E a minha preocupação é o nosso direito à greve tem que ser preservado, inclusive, os professores do Distrito Federal, os profissionais da saúde, que historicamente lutam por suas condições de trabalho e também por condições melhores institucionais de funcionamento, precisam ser protegidos. E essa é uma preocupação nossa e é uma preocupação do nosso mandato. Eu, como servidor público, não tinha como deixar de colocar aqui hoje. Acho que não temos que ter ameaça à Polícia Militar, e acho que todo trabalhador do Distrito Federal tem que ter o direito de se colocar, e é bom que a gente tenha também aqui o deputado Hermeto para defender a polícia e colocar é, esse ponto de vista aqui na casa, mas eu, não, não, como servidor público, não queria deixar de colocar esse ponto. Obrigado, senhor presidente.